Fala nação, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal Falando sobre esse jogo de Flamengo e Atlético Mineiro Deu Flamengo né, 1x0 com gol de Everton Cebolinha E o Flamengo, né claro, né precisava ganhar esse jogo né E agora o Flamengo tem um Corinthians pela frente aí E vamos ver gente, o que, é que vai acontecer nesse jogo do Corinthians Mas antes, os comentários vão falar sobre esse jogo e o Hulk, hein? O Hulk chorou demais, hein? Chorou assim, ó. Chorou. Chora não, Hulk. Então é isso. esse Atlético chora demais. Quando é o lance assim, ele já começa a chorar. Já começa a reclamar. Pelo amor de Deus, hein? Esse cara só quer um pezinho para reclamar, né? Pois é. Vamos falar daqui. Vamos mostrar um vídeo aqui para vocês. A ESPN debatendo sobre esse jogo. Mas eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, muito importante, tá bom? Botão do like aqui, ó. você pode deixar botão like aqui. o botão inscreva-se aqui nesse botão vermelho, tá bom? De graça, não é pago. E claro, você é bem-vindo ao canal, tá bom? Então vamos para o vídeo. E o Flamengo está definitivamente ali no G4, ultrapassa o Corinthians. O Corinthians também ia jogar nesse sábado contra o Goiás. Mas depois de uma bagunça danada, uma hora ia ter jogo, outra hora não ia ter, outra hora ia ter, mas sem torcida visitante, o pessoal comprou ingresso, uma vergonha, uma vergonha. E aí no final das contas não teve o jogo entre Corinthians e Goiás, foi adiado, Corinthians retornando para São Paulo também. De olho, claro, na decisão da Copa do Brasil, que vai acontecer na próxima quarta-feira. A gente vai falar sobre esses assuntos aqui nesse Linha de passe de hoje, que conta com as participações do Breler Pires, do Gustavo Zupac, também do Vitor Birner e do nosso queridíssimo Celso Unzelti. Vitor Birner, você que está acordadíssimo, está esperto, ligado desde a redação Senhoras. lá. Queria saber... <risos> 1x0 para o Flamengo e eu acho que a gente tem... Muito para pensar na quarta-feira, mas com relação ao Atlético, muito para pensar com relação a Cuca, hein? Que campanha ruim do treinador atleticano desde que assumiu aí, desde que voltou nesse campeonato brasileiro. Tudo bem, Birneto? Tudo bem, William. É isso, boa noite a você, o Gustavo Zupac, ao Brilha, o professor Salso Zelt, é aos fãs e às fãs do esporte. O Atlético entrou precisando ganhar com a formação que o Cuca achou a melhor possível, com a prioridade de o campeonato brasileiro como necessidade né? Mais que uma necessidade, o Atlético precisa ganhar o Atlético é a grande decepção do futebol brasileiro em toda a temporada o Atlético tem é um elenco caríssimo e faz uma campanha medíocre na competição além de ter sido eliminado de um jeito bem discutível dos outros dois torneios de mata-mata o Palmeiras com dois jogadores a mais a partir de um certo momento com o Flamengo tomando um vareio na Copa do Brasil no jogo de volta Quer dizer, o pacote inteiro é muito ruim e o Flamengo entrou com um time é alternativo, zero. porque nem, nem os titulares não estavam nem no banco. Nem no banco? É, porque tem outras prioridades. Até porque conduziu mal o Campeonato Brasileiro, também podemos fazer críticas a isso, e desde o Paulo Souza no início. E o Flamengo ganhou o jogo. E foi melhor no primeiro tempo que o Atlético. No segundo, não. No primeiro tempo foi melhor. Então, eu acho que esse jogo diz muito sobre o que foram as temporadas dessas equipes nesse ano. A gente está... A da Copa do Mundo, o Flamengo ainda tem muito a disputar, o Atlético está se desdobrando para conseguir uma vaga na Libertadores. Se não conseguir uma vaga direta com esse elenco, é, vai ser um fiasco do tamanho do mundo. É e... um vexame, é uma, é uma, é uma grande vergonha para a história do Atlético. E aí é o que você bem falou quando você me faz a pergunta. É, Flamengo, tudo bem. A gente vai discutir depois como vai ser o ano do Flamengo, vamos ver o que vai acontecer nas decisões das Copas. E a temporada do Cuca foi uma tragédia completa no Atlético, chegou, não recuperou a equipe, não, o time não melhora, o time não caminha, Piora, os jogadores queria, não né? rendem, o time chegou, piorou. Então, é, de um lado tudo bem e do outro ao contrário. Zupa, estamos falando do Atlético que perdeu o povo aí? E perdeu para o Atlético Goianiense, que zona do rebaixamento. Sim. E agora perde para os reservas do Flamengo, não que seja um time ruim longe, o reservas não. do Flamengo <risos> é um belo time, muita é, gente o que, que joga esse que time massa. É. O time reserva do Flamengo que jogou hoje nem é um timaço. É um bom hum. um time, um time competitivo. É um time né? competitivo, que brigaria é, na parte de cima da tabela, certo? É, brigando certo. por Libertadores. Pelas últimas vagas, imagina. Pelas, ou ou pelo G4, pelo quarto lugar, quinto lugar, é, pode, ser. Pode, ser. pode ser. Pode ser, pode ser. Mas. É, é, mais uma vez, um time completinho ali do Atlético fica devendo e aí é uma bola de neve, né? Porque embora o Rodrigo Caetano, nessa semana, tenha dado uma entrevista para a Rádio Tatiá dizendo que o projeto para 2023 conta com o Cuca, vamos conversar, com se unir da preferência dele, o Cuca ainda não se posicionou, vai ter conversa, é, me parece que o torcedor atleticano não está muito... Contente ou animado, eu diria, com uma possibilidade da permanência do é, Não tem que estar tá contente. Primeiro, boa noite, William. Boa noite, boa companheiros. Noite. Boa noite, fãs Não tem que estar tá contente porque não há motivo para o atleticano não tá estar contente. Não há nada que faça o atleticano não estar tá contente. O Binder falava sobre é, o fracasso da temporada. Você usou a palavra vergonha. Eu estava aqui pensando qual foi o último time... Com, a, com as ambições que o Atlético tinha na temporada, com uma temporada tão frustrante quanto essa, eu não me lembro. Então acho que é, dos, é, dos maiores, é das maiores frustrações dos últimos anos no futebol brasileiro a temporada 2022 do Galo. E aí tem vários fatores para a gente analisar. Tem diretoria, tem elenco, tem Cuca. Ele é também, na minha visão, responsável pelo ano ruim do, do, do Galo, o próprio Turco Mohamed, enfim. É, é, uma, é uma grande frustração, né? O Atlético, ele é, ele é muito frustrante em 2022. E, e assim, eu não acho que o Atlético tenha errado ao contratar o Cuca, né? E acho eu que, também não. acho que fomos todos aqui praticamente unânimes, Perfeito. né? O Atlético tinha uma vacância no cargo, o Cuca estava no mercado, o Cuca topou voltar, quem seria melhor para tocar esse trabalho? Era o mesmo elenco? É, mas é um, é um roteiro muito parecido, muito parecido com o Palmeiras de 2017, Perfeito. quando ele ele faz a mesma coisa, né, pede boné, vai cuidar da vida da família, etc e tal, e some, vai embora depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, o Eduardo Batista não consegue tocar o trabalho, para salvar a Libertadores, o Palmeiras corre para o Cuca, e, e a diferença é que em 2017 ele tocou muito mal o trabalho, na relação de vestiário, foi uma catástrofe. Tô aí brigando. Ele não coberto o e... Valentim de técnico, né? Se não me foi, é, porque o Cuca é demitido. Foi, foi, é. O Cuca é demitido. Termina o, ano, o Valentim termina o ano como auxiliar e depois vai embora e o Roger assume o Palmeiras. É, a diferença é que, a, o, até onde a gente sabe e os relatos não dizem isso, o Cuca não tem problema de vestiário. Aliás, é, um, é um problema de... de campo mesmo. Falavam condução, que, o, que, né? que os caras. Alguns é. até ligaram pra ele. Eu acho que esse ano ele voltar. é problema de condução, de campo mesmo. Então, é. é... Essa instabilidade do Cuca na carreira, é, o que está acontecendo agora e o que aconteceu no ano passado, tudo faz parte do pacote Cuca. Então, o Atlético se beneficiou no ano passado das virtudes do Cuca como técnico. Eu acho ele muito bom, treinador. E, e, e é por causa dessas virtudes que o Atlético foi que foi no ano passado. E o Atlético sofre em 2022 a, a, as mazelas da instabilidade do Cuca, da sua repentina saída no fim do ano e da sua volta catastrófica nesse segundo semestre. Então, assim... É, eu acho o com um técnico muito bom. Eu não duvido que em 2023 ele seja plenamente capaz de tocar um ótimo trabalho no Atlético. Mas eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Diferentemente de outros trabalhos, que a gente imagina que, ó, se esse técnico continuar, pelo que nós estamos vendo, a tendência é a coisa andar. Eu acho o Cuca capaz, mas eu não vejo nenhum indício de que 23 vai ser melhor. Então eu manteria no primeiro momento, mas trato o Cuca em 23 no Galo como um enorme ponto de interrogação, porque eu não eu não enxergo nada hoje que, que o abone para que 23 seja melhor. Eu Nossa. acho isso muito ruim para o Cuca. Você falar sobre você isso, mas vou esperar o Brener? É você você falar isso de introduções? Não é uma loucura. É, é bem ponderado da sua parte, mas se a gente voltar no tempo, voltar a um ano? Não, uma loucura. É. é um ano. É isso. É isso. É quem Tudo que o torcedor do Atlético mais queria em dezembro do ano passado era pô, que o Cuca continuasse. Claro. Campeão brasileiro, um treinador histórico, o porque maior, ganhou a Libertador Libertadores, porque ganhou o Campeonato Brasileiro 50 anos depois. O Atlético só tinha um Campeonato Brasileiro. Ainda encaixa a Copa do Brasil, Sim. com o futebol absolutamente vistoso. Eliminado a Libertadores invicto. Enfim. Eliminado a Libertadores invicto. Temporada brilhante. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre esse jogo de Flamengo e Atlético. Né? E o primeiro gol do Everton, Cebolinha né, Brasileirão Segundo, go ele, segundo gol dele No Flamengo né? aquele, jogo, aquele gol contra o São Paulo E esse gol agora contra o Atlético Mas jogou muito bem o Cebolinha né? Mereceu um, um gol dele né? Mas é isso Fez uma última partida Mas o Flamengo Queria segurar o resultado Queria manter o resultado ali Até o final né? Mas o Flamengo agora vai pegar o Corinthians né? no Maracanã quarta-feira vamos lotar o Maracanã Torcedor, torcedores vão lotar o Maracanã, vai lotar mesmo e vai lotar mesmo porque quarta-feira promete quarta-feira é decisão quarta-feira quem ganhar pode levar o prêmio milionário e pode também levar também a, o título também, a taça né? então, claro o Flamengo é muito favorito porque vai jogar em casa, né? Porque vai jogar em casa. Então, Flamengo agora tem um Corinthians. E olha, Corinthians. Tome cuidado, hein? que o jogo hoje foi... Tome cuidado com o Flamengo. E hoje teve uma suspensão, né? Tribu e Corinthians. Então, não aconteceu o jogo lá. Foi adiado. Então, é isso. Quero que você se inscreve no canal. Deixe o seu like. Ative a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera. Muito importante, tá bom? Valeu! Fui! Até lá!